E aí família, bem-vindos mais uma vez a este canal, canal Diego Lima Excursões Internacionais e você que está vindo pela primeira vez, já se inscreveu aí? Se inscreve no canal, curte aí para esse, esse vídeo chegar a mais pessoas interessadas em viajar e interessadas em viagens internacionais. Se inscreve no canal que vai ficar por dentro de muita coisa que vai estar tá, tá acontecendo por aqui. Vamos falar hoje sobre Marrocos. Excursão Marrocos que está programada para o dia 22 de março a 2 de abril de 2022, tá? Programação aí para o ano que vem já para quem quiser começar aí pagando essa viagem. Dia primeiro, o dia primeiro da viagem, dia 22 de março, que é uma terça-feira, o voo doméstico, no mesmo formato, voo doméstico da sua capital para Guarulhos. E nós reunimos o grupo em Guarulhos, tá? para o voo internacional, nós vamos estar nos reunindo em Guarulhos, cada um aí da sua capital, para quem não, não sabe, a Voe Viagens, nós vamos estar atendendo aí, atendemos né, a todo o Brasil. tá? E vamos, é, dentro desse pacote, a, a emissão desse voo da tua capital para Guarulhos é a avô e quem faz essa emissão, tá bom? Pra gente se reunir no mais ou menos no mesmo horário, todo mundo, para nós pegarmos o nosso voo internacional para Casablanca, Marrocos, com uma escala. Se não tiver nenhuma mudança, né? Se não tiver nenhum imprevisto, a palavra já diz, imprevisto. Se não tiver nenhum imprevisto, vai ser com a TAP por Lisboa. E nós vamos fazer uma escala rápida em Lisboa. E chegamos no dia 23, pelo fuso horário, na parte da manhã, aproximadamente 11 horas da manhã, nós já estaremos em Casa Blanca, tá? É, nesse dia, a gente faz o check-in no hotel, a parte da, da tarde é o resto do dia livre, para a gente estar tá descansando do, de voo e dos voos, quem sair direto de São Paulo pega um voo só, mas quem sair de outras capitais para Guarulhos ainda pega dois voos né? da tua capital para Guarulhos o voo de Guarulhos para Casa Blanca com essa escala então essa parte, esse resto do dia é um dia livre para a turma descansar dos voos jantar incluído, pernoite no dia seguinte nós vamos visitar Casa Blanca tá? terceiro dia 24 de março na quinta-feira faremos visita Casa Blanca, City Tour por Casa Blanca, Rabat e Tanger, tá? É, café da manhã, vista panorâmica da, da cidade de Casa Blanca, começamos aí pelo Boulevard, o Passeio Marítimo, enfim, vamos estar tá fazendo a visita em Casa Blanca, Rabat e Tanger. E no final do dia, já chegando em Tanger, né, nós vamos para é, outra hospedagem em outro hotel na cidade de Tanger com jantar incluso também. No dia 25 de março, na sexta-feira, nós faremos de Tangher para Chefchaouen e Fez. Após o café da manhã, né, a hora mais ou menos marcada, city tour panorâmico pela cidade de Tangher em seguida sairemos em direção a Chefchaouen. É uma cidade nas montanhas de Rif, no Marrocos noroeste, é conhecida pelas colinas a Coloridas Azul Edifícios da Cidade Velha, que é aquela famosa foto que a gente vê nas redes sociais das, do, do, do vilarejo com tudo azulzinho. Lá nós vamos visitar este vilarejo aí, todo azul, que está em Chichuém. E no final do dia chegaremos em Fez, também com jantar incluído e pernoite. No dia seguinte, após dia 26 de março, sábado, faremos a visita em Fez. Fez, café da manhã, esse dia visitaremos a capital medieval de Marrocos, em uma grande cidade de alta civilização islâmica. Fez tem a cidade antiga, mas bem preservada do mundo árabe. Tá? Então nós vamos visitar Fez. E no final do dia chegaremos a Melato com jantar incluso, tá? Dia 27 de março, domingo, faremos Ifrain Midelt, eu acho que é Midelt que fala, que visita o deserto de Ifrain através da região do Médio Atlas. Vamos através de Ifrain na, considerada a Suíça de Marrocos. Fazer esse passeio. Parada técnica para almoço, que não está incluída. Passaremos pelo rio Zis através do vale de Zis no caminho. Chegada no final do dia em Merzouga com jantar, incluso hipernoite. Sétimo dia 28 de março, segunda-feira, Merzouga e. Faremos merzouga depois do café da manhã, início do trajeto, atravessando o deserto negro e reviver as aventuras do Paris-Dakar. É uma região muito famosa, né? Aonde, por onde passa a corrida Paris-Dakar no deserto de Marrocos. Estaremos conhecendo essa região aí. Aqui eles falam que a gente vai ter uma paradinha para tomar um chá de menta. Vamos estar também fazendo a visita à montanha dos fósseis. Sugestão de almoço, caso a programação permita, vai ser em uma casa típica da região. Continuando a visita pela região, passando pela Vila de Câmlia, onde os berberes negros vindos do Sudão oferecem o calor e a energia dos sons tribais que emanam dos seus tabores e castanholas. Isso aqui vai ser uma experiência no deserto de Marrocos. E aqui também estamos falando de um passeio que as pessoas costumam errar, né? Que falar ah, passeio de camelo. Não é camelo. Dromedários. Em Marrocos, faremos, aqueles que quiserem, vai fazer o passeio de dromedário, tá bom? Não é de camelo. Eles são meio parentes, né? São meio família, mas é diferente. <risos> mas vamos ter essa experiência aí no deserto. O que mais temos aqui? Um jantar servido à luz de velas, no um acampamento no deserto. Uma. uma... Vamos vivenciar né, como é a vida nômada. Os nômades no deserto de Marrocos. Esse, esse, essa noite a gente dorme num acampamento em, no meio do deserto, tá, gente? Aqui ó, quartos muito bem estruturados para atender o turista no meio do deserto, tá? jantar, incluso hipernoite. Você vai ser uma experiência muito bonita. Oitavo dia, 29 de março de 2022, terça-feira, saímos de Mer, da região, né? Região de Merzouga, que é a do deserto onde estávamos. Vamos passar por uma, uma visita na Gargantas de Todra, Dades Quartzazate. Isso aqui vai ser todo dia também de passeio. Essa daqui é uma foto da, das gargantas. Seguiremos aí a entrada de dados para apreciar a bela beleza natural. E seguir viagem com as vistas do Vale das Rosas. Visita Quarto Sassat, fim do dia, chegada, jantar incluso e pernoite. No nono dia do circuito, 30 de março de 2022, na quarta-feira, Quarto Sassat, Marrakech, café da manhã e visita ao Kasbat de onde visitaremos sua famosa casbate, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Neste espetacular, Marco, for, foram gravados muitos filmes famosos, como Gladiador, Obelix, legal, né, gente? Então, vamos visitar esse lugar aí. E A Joia do Nilo, um outro dos filmes aí. Almoço não está incluído. A viagem, e depois terminamos essa essa, essa essa saída de Quartessasat, nós terminamos em Marrakech, tá? Aqui tem uma paradazinha técnica, visitamos a cooperativa de azeite de Argan, o famoso azeite de Argan, o pessoal antes de chegar em Marrakech tem uma paradinha para conhecer, ver como funciona essa cooperativa de azeite, aquele que quiser também poder levar o azeite de Argan né, do mundo árabe e trazer para o Brasil. E no final, chegada em Marrakech, no final do dia. Jantar incluso e pernoite. E no dia seguinte, a tão esperada também, muito conhecida, né? Cidade de Marrakech, nós estaremos aí, vamos passar todo dia de visita, de city tour, fazendo as compras também. Muito importante as comprinhas, né família? É muito importante as comprinhas, É. Então, <risos> eu já sei, já conheço a turma, já são mais de 40 excursões internacionais, sei que a turminha gosta de fazer uma compra, então é assim, nós vamos aproveitar bem esse dia em Marrakech, porque não é só um dia de Marrakech, tá? Esse dia, na parte da manhã, nós vamos fazer um city tour por Marrakech, a parte da tarde vai ser de compras, no final do dia nós vamos ter aí um jantar típico marroquino de despedida de Marrakech, porque no dia seguinte nós vamos embora, oh, mas ainda fica uma, uma brechinha aqui ainda, a gente vai ter mais meio-dia para poder estar tá fazendo compras na cidade de Marrakech, ou batendo perna, porque o nosso voo é no final do dia, tá? Então na parte da manhã até meio-dia, uma hora da tarde, o pessoal ainda vai estar tá podendo dar uma escapadinha para fazer algumas compras em Marrakech, para na parte da tarde, a realização do transfer para o aeroporto de Marrakech, tá? Do aeroporto de Marrakech, nós já vamos direto para Lisboa. E daqui já, ó, oh, agora sim, <risos> acabou o circuito de volta para casa. No dia 1 de abril, que é na sexta-feira, nós pegamos o voo no final do dia de Marrakech para Lisboa e de Lisboa para Guarulhos, né? Pelo fuso horário, como sempre, fuso horário Europa-Brasil, nós vamos chegar no dia seguinte aproximadamente às 5 e meia da manhã, no aeroporto em Guarulhos. E aí, cada passageiro pegará o seu voo de retorno para a sua respectiva capital e fim dos serviços. Vamos lá para o que está incluído nesse roteiro de Marrocos, março do ano que vem, família. Está incluídas as passagens aéreas de de volta. A gente põe aqui de Campo Grande, porque a, a, a voe está em Campo Grande, né mas é para qualquer capital aí. Passagem aérea do voo internacional, taxas de embarque, o, seg o seguro de viagem, nove noites de hospedagem com café da manhã, que é meia pensão, tá? Café da manhã e jantar, tá? Meia pensão, café da manhã e jantar, hotéis são quatro estrelas, categoria superior. Guia acompanhante em português, disponível em todo período, que provavelmente, né? Se Deus permitir. Eu estarei aí com vocês nessa viagem de Marrocos também. Taxas de entrada, monumentos, né, com visita externa à Mesquita de Hassan, em Casa Blanca. Jardim, Majorelle, excursão no deserto de Mersuaga, O passeio de camelo, que é... na é camelo, né? É, vamos corrigir aqui, não é camelo. É, o jantar de despedida em Marrakech. Assistência de viagem durante o, por parte da empresa que vai estar atendendo a gente. O transfer, aeroporto, hotel com assistência, né? O, aeroporto, hotel e hotel, aeroporto, né? Um transporte exclusivo para o nosso grupo durante toda a realização do circuito. A distribuição de quartos é duplo ou casal, tá bom? O valor por pessoa, 2.999 dólares. Pagamento à vista tem 5% de desconto. Cartão de crédito, cheque, boleto, cada um tem um formato aí. E, gente, como eu digo sempre, esse circuito que eu apresento para vocês aqui em vídeo, tem aqui debaixo do vídeo aí embaixo aí no YouTube, tem um link que você pode clicar. Você clica aí e vai ter esse arquivo ou no seu celular ou no teu computador de uma forma muito prática, tá bom? Muito prática para você ter esse material em mãos e também procurar enviar para para algum familiar ou alguma amizade que você queira convidar também para vir nessa viagem, pode estar tá sendo feito também. Aí embaixo no vídeo aqui no YouTube, tem lá um link, põe link do roteiro da viagem, clica lá e já faz o download e você vai ter esse material aqui no teu celular, tá bom? Para mais informações e reservas, para quem é de Campo Grande, né? Para quem é de Campo Grande, tá aí a Rua dos Vendas, 618 Tanga Park, com a Voe Viagens que é sempre a parceria que a gente vai estar tá realizando aí, Voe Viagens e Diego Lima, tá bom? Mas você pode procurar nas redes sociais qual é a Voe Viagens mais próxima de você, porque já tem vários franqueados atendendo e um aí nos quatro cantos do Brasil, tá bom? Então, é isso aí, família. Como eu digo sempre, viajar é conhecer mundos diferentes. Vamos para Marrocos, vem comigo. Ah, não se esqueça. Se inscreve aí no canal, vai que você esqueceu, vai lá, clica em se inscrever, se inscreve no canal, e aí, curte também, tá bom? Tô dando informação aqui pra vocês, não custa nada, faz esse favor pra nós, <risos> tá bom? viajar é conhecer mundos diferentes e até o próximo, até o próximo vídeo, família. Tchau, obrigado.